Fala galerinha, beleza? A gente tá aqui na no... Praça A gente tem encontro de moto Toda quinta Que eu falei agora o nome e já esqueci, mas eu vou, lem... vou lembrar E aqui é uma rua que a gente não costuma passar muito, né? Porque é mais pra quem tem o que fazer, né? atravessa basílio de magalhães muito, muito imóvel os clubinhos as boates Essa casa é assim é, ou é boate ou é puteiro um, dois um dois. restaurante É um lugar legalzinho Pra dar um passeio Porra, me lembrou Praia do Buracão, nunca mais fui Fica Subindo, acho que aqui Que é porque eu entrei, não sei, não deveria, né? É, não deveria ter entrado aqui, mas vamos entrar, né? Só para ver só para confirmar, É, acho que é isso mesmo. É exatamente aí embaixo praia do buracão é uma praia assim não tão famosa um pouco escondida para quem quer tomar um banho nesse lado aqui sem muita preocupação zoada que aqui é bem bem mais silencioso ali no fundo é o quartel de Amaralina então fica aí a sugestão né para quem quer um lugar mais mais reservado. <risos> Feito isso, prosseguimos. Acho que por cima sai também, né? Mas vamos por baixo, que é, que é garantido. Mas a gente tá aqui para apresentar a cidade. Bom, parece mesmo com ela. Vermei, ao bom preço está é amaralina. Maralina sino vai dar no na Pituba. Aqui por causa do ruído né? Tá agitado eita já rodei muito por aqui Aí você sabe que eu sou, sou rodado né? <risos> Mas é, velho Porra, radar, segura, Mas é, velho. Não tem tem ponto de correr não, velho. O cara trabalha com prestador de serviço. Inevitavelmente ele, ele roda muito. Tem que ir, tem que ir, ir, ir lá e cá. Na época aqui foram quatro anos pelo metro né? Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade. Aí ele fica aqui na rua Minas Gerais, então... É muito aqui, tem um restaurante ah, é ali na frente, acho que é o rei da carne do sol. Acho que é. Pô, nem nem não, aqui no paraíso a carne aqui paraíso a carne do sol aí vem de uma pô, de uma peça desse tamanho assim carne do sol velho gostosa velho quase sem gordura quase sem gordura e acompanhamento, né vinha eu e mais quatro colegas comia cinco tranquilo véio. Na época, eu lembro que era em torno de 90 aí chegou a 110 reais até quando eu tava saindo. Porque todo não tem reajuste, né? Obviamente. Mas hoje deve estar tá por baixo em 140, por baixo. Aí mesmo vacina assim, né, ainda, pode valer a pena, né? É boa. Ah, fazer é ah, a pilada aqui. Que. Ah, a era Pangeira... Como é o nome? Esqueci. Ah. puteiro ali botaram um pouco de gasolina Robinha. Oi, oh, quando eu saio daqui para ir na pós, saio aqui todo engarrafado. Travado Eu vim que nem um doido Com a Com a Lander Não aguentava ver essas berechinhas assim Achava, dá pra mim E ia Ah, hoje, ó Hoje o caminho errado, é porra Deixa eu dizer aqui que eu não vou pra lá Vou pra cá PCX, te admiro sem comentário, Mas só lembrando que moto possui limite de carga, não é gordofobia, não, gente. É veículos possuem limite de carga e às vezes quando a gente o piloto e o garupa é sede mas obviamente o limite de carga é é, é, é assim é, é não é real né é claro que a moto suporta suporta mais porque não tem ninguém nessa faixa aqui foi que eu fazer uma coisa errada sei lá quantos minutos oito minutos dá para esticar acho que até O de convenções, será? Vamos ver. Uh, A is not found. Aqui é Jardim de Alana, acho que é jardins Jardim dos Namorados. Várias mesinhas de massoterapia, coisa boa. Eu vim tomar banho nessa praia aqui, porra, velho, não recomendo não, velho, a areia é muito fina e, e se você tiver uma sunga de cor clara, velho, esqueça, esqueça, velho, sua sunga não, não vai servir mais, vai encher de areia, véio. e não sai, não sai, não, fica a dica, não é um, um bom lugar não, véio, pra tomar banho, sem falar que todas essas praias que estão beirando, o Oceano Atlântico, né, elas tem um, assim, a, a, as ondas são fortes, então não, não é tão divertido. É, é cansativo, porque você uma porrada o tempo todo. Então, quebrar que é pra tomar banho? Pra de dentro da Bahia de Todos os Santos. Subo o Ferroviário, São Tomé de Paripe. Base naval são as melhores. A Ribeira ali. Ribeira não. Ali onde tem Monte Serrat, Praia do Meio. É bem melhor, velho. Ah, o bom aqui é, é zoada, né? Não tem carro de som. Nem som alto. Lá já vai ter tudo isso, né? Então, pondere-se. O que é que você tá buscando? Se eu tomar banho... É lá. Se quer paz, é cá. Se você é desse que gosta de ficar na praia é só tomando sol, Bom, pode vir pra cá que é. essa é a melhor escolha. Beleza? Vamos encerrando mais uma vez por aqui. E aí, daqui a pouco a gente volta, valeu? Até mais.